Meus amigos e minhas amigas, hoje é uma data muito especial para mim e para milhões de docentes de todo o Brasil. Eu tenho orgulho de ser professor universitário há mais de 20 anos. Falar de sala de aula é como falar da sala da minha casa. Mas o que mais me orgulha é carregar esse ofício sempre comigo. Não importa a função ou o desafio que eu assumir. Como ministro da Educação, eu tive a honra de ajudar a resgatar o valor histórico do professor. Criamos o Piso Nacional do Magistério. A ideia de ter um salário mínimo, próprio para a categoria e reduzir as diferenças regionais de quem exerce essa nobre vocação. Foi nessa época que levamos a educação brasileira ao seu melhor momento. Abrimos as portas das universidades para 5 milhões de estudantes e realizamos o sonho do filho do pobre virado doutor. Fizemos mais escolas técnicas em nosso governo do que fizeram em 100 anos no Brasil. Com formação de novos docentes, e a maior inclusão de jovens no ensino superior de toda a nossa história. Era um tempo de luz e conhecimento, bem diferente do obscurantismo de hoje. Hoje, eles cortam pesquisas, subjugam a ciência e atacam as universidades. Transformam o MEC no principal alvo dessa sanha perversa de cortes e desmontes. Já nós triplicamos o investimento em educação e fizemos do conhecimento um passaporte perene para uma sociedade mais justa, onde cada brasileiro e cada brasileira tem o direito de estudar, trabalhar e construir um destino melhor para si e para toda a sua família. Não se trata apenas de ações pontuais, trata-se de transformar gerações, porque quando se abrem as portas da educação, também se abrem as portas para o emprego, a saúde e a civilidade. Sei que cada professor do nosso país compartilha as mesmas inquietudes. E mesmo sem o apoio, trabalha dia após dia por uma vida melhor para as nossas crianças, jovens e adultos. Nós vamos continuar nossa luta com a força de gente que acredita no conhecimento e tem esperança na ciência. Porque, como dizia Paulo Freire, manter a esperança no Brasil é, em si, um ato revolucionário. Um grande abraço para todos que exercem esse lindo ofício. Em nome da minha esposa e meu próprio nome, um feliz dia do professor e da professora.